Meu nome é Lucas Quadros, eu sou do Brasil, é, Minas Gerais, cidade de Divinópolis e tudo começou quando eu resolvi fazer um implante de capilar e eu tinha problema de calvície, que é um problema de família, então isso me incomodava muito, principalmente quando eu entrava em piscina e às vezes, talvez, tirava fotos, é uma coisa que realmente me incomodava. Então eu já segui a Hang-Off Istambul pelo Instagram e já era muito atencioso aos resultados que eles postavam e tinha se o um interesse de fazer. Só que pela distância, eu procurei primeiro olhar pelos preços da de Belo Horizonte, é, olhei também São Paulo e vi realmente uns preços assustadores. Então, resolvi entrar em contato com o André, que me passou um preço acessível e eu resolvi conhecer a Turquia, né, o primeiro dos meus amigos, que eu tenho uma série de amigos que também seguem a Real of Istanbul. Então, vindo à Turquia, a gente conheceu primeiro é, Deniz, fomos também para Bodrum, depois seguimos para a Capadócia, chegamos já em Istambul, onde tivemos a recepção muito boa do André, onde nos buscou no aeroporto e deixaram no hotel. Um hotel fantástico, né, com café da manhã muito bom, almoço, uma recepção é, muito bacana. E no dia seguinte a gente partiu para a clínica, onde foi feito é, o corte de cabelo e o estudo da anatomia da minha cabeça, sendo assinado aprovado, a gente seguiu para o hospital. É um hospital ímpar, muito bom, onde profissionais muito bem capacitados nos atenderam muito bem. E durante um prazo de cinco horas, a cirurgia a gente terminou. É, nos devolveram para o hotel, no segundo dia trouxeram a gente novamente para fazer a primeira lavagem. E estamos aí pelo terceiro dia, aqui finalizando a lavagem da cabeça, é, para ter a alta para seguirmos novamente para o Brasil. É, a Rayoff Istanbul é uma equipe excelente de profissionais muito capacitados, é, que nos atenderam super bem, estamos assim, é, muito animados. É uma equipe bem, muito atenciosa, né? É, nos receberam muito bem, até a gente que é o acompanhante, né? Sempre me perguntando se precisava de alguma coisa. Então, assim, é, a gente ficou bem encantado pelo pela forma como eles nos trataram, pela receptividade. Muito bom. Realmente, a Hair of Istanbul é uma clínica de primeiro mundo. Né? que Estamos dando o Brasil uma ótima impressão. Estamos muito satisfeitos é, pelo André, pelo Murat, que nos deu toda a atenção possível. E você que está com dúvida de fazer um implante capilar, é, sem dúvidas, procure a Hair of Istanbul Que você não vai se arrepender. Que é todos os fatores aqui que nos apresentaram, foram fantásticos, estamos muito satisfeitos, realmente. Amamos a Turquia, um país fantástico, uma estrutura muito top. Olhamos assim, um país muito patriota, é, que seguimos para o Brasil e levemos esse exemplo é, de um país tão bom. Então, estamos muito felizes. É, obrigado, Hair of Istanbul.